Seja bem-vindo ao quarto episódio da série As Competências do Propagandista do Futuro. Essa série que tem cinco episódios, é exclusiva da Benchmark Treinamentos e do Vida de Propagandista. Nós já falamos aqui de seis competências. Eu vou deixar o link para que você possa resgatar esses episódios enquanto eles ainda estão disponíveis. Mas hoje especificamente nós vamos falar sobre duas que são julgamento e tomada de decisão e orientação a serviços. Eu sou o Celso Dias e este é o canal Vida de Propagandista. Uau, está sendo muito legal essa experiência de fazer essa série gratuita, exclusiva, mais um conteúdo exclusivo da Benchmarking. A gente está tendo excelentes feedbacks, as pessoas interagindo com os nossos conteúdos, agradecendo, porque realmente eles são muito ricos. Muitos não acreditam que a gente disponibiliza tanta coisa assim, gratuita, mas tem a ver com a nossa visão, tem a ver com a nossa missão e a missão desse canal. Então por isso eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito, se inscreva e participe de tudo isso, além de contribuir aí para que esse canal cresça, para que esse projeto alcance mais pessoas vai ajudar a sua própria carreira também seja você um aspirante a profissão do propagandista tá porque um desses conteúdos pode ser definitivo entre o seu sim e o não no próximo processo que você fizer na indústria farmacêutica e até mesmo se você já é um profissional atuante na indústria farmacêutica você sabe muito bem que é um setor competitivo e que você precisa crescer e se desenvolver e com certeza aqui é a sua casa tá bom então se inscreva Assume o sininho para não perder nenhuma novidade e vamos embora para falar agora sobre julgamento e tomada de decisão e orientação a serviços na realidade do propagandista. Isso é muito legal, quando a gente fala de julgamento e tomada de decisão, a gente precisa entender o que isso significa. Né? Então a capacidade está muito relacionada lá ao primeiro item que nós citamos, a primeira competência que a gente falou de resolução de problemas complexos, que ali envolvia, você lembra? Se você não viu, vou deixar o link em algum lugar para você voltar nesse episódio, que é muito importante. Mas ali a gente falou que essa competência envolvia várias outras competências. Dentre elas, empreendedorismo, visão de dono. Em relação a essas competências, novamente, o julgamento tomada de decisão vai requerer do profissional isso, que é basicamente a habilidade de entender por si só que decisão que ele toma com base na circunstância em que ele está nem tudo vai ter resposta pronta o seu laboratório tem uma orientação tem um treinamento obviamente mas ele espera de você autonomia para tomar decisões no dia a dia e pode acreditar o propagandista toma muitas decisões ao longo do dia mesmo nas visitas que ele programa para realizar a gente tem ali é um painel de 300 ou menos ou mais médicos dentro de um ciclo de visitação que tem que ser cumprido e ali, a organização daquelas visitas acontece por conta do propagandista. Mas mais do que isso, no dia a dia, imprevistos acontecem e aí, eu espero um pouco mais, eu converso com a secretária, eu vou no outro médico e volto, eu ligo para alguém, ligo para a próxima clínica, enfim, são várias possibilidades que existem e que você tem que estar preparado para isso. Mais do que isso, eu vou no PDV agora, o que eu vou fazer lá, como que eu negocio esse medicamento nessa, cons... nessa visita médica, com o um médico. Eu vou dar ênfase em qual produto, né, qual vai ser o meu planejamento de visita para que o meu resultado no final aconteça. Independentemente das decisões que você toma, tenha certeza, o seu resultado é um espelho delas. Então, a capacidade de tomar decisões inteligentes, e de julgar o que você vai ou não fazer, é muito importante para esse profissional. Aqui que a gente está só, obviamente, que a gente não está esgotando o tema. A gente está só demonstrando como que isso impacta na realidade do propagandista. Agora vamos falar um pouquinho sobre orientação a serviço. Olha que interessante. O que, que significa isso, Celso? Isso não é só uma tendência aí é, da indústria farmacêutica, da profissão propagandista. Isso é uma tendência mundial, tá? Geral. Por quê? Antigamente as empresas elas se vangloriavam de ter produtos excepcionais, muito diferentes e tudo mais que eram exclusivos, então defendiam patentes. É claro que isso existe hoje ainda, mas o mercado e a livre concorrência consegue sim replicar ali a qualidade do produto, consegue até mesmo fazer tecnologias parecidas. Tá? A gente tem um exemplo do iPhone, durante um tempo ele reinou absoluto. mas Logo, logo, chegaram concorrentes à altura, oferecendo os seus próprios diferenciais também. Na indústria farmacêutica não é diferente. Os medicamentos, eles são sempre, envolvem muita tecnologia, envolvem muita pesquisa científica. Não fosse assim, o médico nem abriria um espaço para te ouvir. Então, mais uma vez, eu um reforço. É um duelo de gigantes. E para vencer esse duelo, nem sempre o diferencial vai estar no produto. Muitas vezes vai estar no serviço prestado. Na capacidade que o teu laboratório e você, que representa ele no seu setor, tem de entregar um, um serviço diferente, de atender as necessidades do médico, de entender ali né, rapidamente quais solicitações os pacientes dele precisam resolver, que tipo de problemas eles têm, né, de ter sensibilidade para entregar, para agregar valor com os serviços de prometer e cumprir, de antecipar, de ser atento e dar atenção ao cliente, não só ao médico, ao paciente, à secretária, ao PDV de uma forma geral, aos, aos atores do PDV de uma forma geral. Então essa habilidade de orientação ao serviço certamente vai te diferenciar nessa profissão, porque isso vai agregar ao valor do teu laboratório e dos produtos dele. Tá? Então, é importante entender essas duas coisas, julgamento e tomada de decisão, e também a orientação a serviços. Então, no próximo episódio, nós vamos falar sobre negociação e flexibilidade cognitiva. Enquanto isso, eu quero te convidar. Se você não viu os episódios anteriores, eu não posso garantir que eles vão estar disponíveis sempre. Então, corre lá e assista para você não perder a riqueza deste conteúdo e baixe os nossos conteúdos gratuitos. A Benchmarking é a empresa que mais tem que mais oferece conteúdos gratuitos no Brasil? A gente tem o um e-book mais baixado, a gente tem teste de perfil para você saber como está o seu perfil em relação à média do mercado, mas tem muito mais: tem infográficos com passo a passo, caso você esteja no momento de escolher uma formação de propagandista, o que você deve considerar para escolher a formação certa para você, se você está querendo participar de mais entrevistas, quais são seis passos para tornar o seu currículo mais atrativo, para conseguir ser convidado para mais entrevistas e tem muito mais, tá? muito mais mesmo, vai lá, eu vou deixar o link aqui para nossa área de conteúdos gratuitos para você poder baixar e se atualizar de todo esse mercado maravilhoso dessa profissão tão apaixonante, mas também, eu sempre gosto de dizer, desafiadora. Então, tá bom. A gente se vê no próximo vídeo. Sucesso para você!